E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos fazer um exercício e vamos falar de função de probabilidade de distribuição binomial e de função de probabilidade acumulativa binomial. E, claro, aqui também eu vou utilizar uma calculadora, e vocês podem utilizar, se quiser, aí também, porque, geralmente, em provas de estatística, vocês podem utilizar calculadora. Né? E temos aqui, tenho 0,35 de probabilidade de fazer um lance livre. Qual é a probabilidade de fazer 4 de 7 lances livres? Essa aqui é uma questão clássica de variável aleatória binomial. E eu vou colocar aqui que x é a minha variável aleatória binomial e ela vai ser igual ao número de acertos de lances livres em 7 tentativas, com a probabilidade de sucesso igual a 0,35. E, nessa questão, nós queremos saber qual é a probabilidade da nossa variável aleatória ser exatamente igual a 4. E, para resolver isso, nós vamos utilizar uma calculadora. Então, eu posso colocar aqui como fdp binomial, que vai ser a função de distribuição de probabilidade binomial e para isso nós vamos utilizar três argumentos. O primeiro deles vai ser o número de tentativas, que nesse caso é 7, então 7 tentativas, e claro, se você estiver fazendo uma prova, você tem que deixar bem claro que isso aqui é o número de tentativas. Então você coloca que isso aqui é o n, o número de tentativas. O segundo argumento é a probabilidade de sucesso, que nesse caso é de 0,35. Então esse 0,35 é o seu p, a probabilidade de sucesso. E no terceiro argumento, você coloca a quantidade de sucessos que você quer. E no nosso caso são 4. E para resolver isso, eu vou utilizar uma calculadora aqui. E eu coloquei uma calculadora aqui, uma TI 84 Plus, e ela calcula a probabilidade de distribuições binomiais. E para colocar isso aqui na calculadora, você pode clicar nesse botão aqui, que vai ativar uma tecla alternativa, e depois você clica na distribuição, que está bem aqui. Deixa eu colocar aqui do lado para você ver melhor. E aqui, você tem várias coisas que você pode fazer com distribuições binomiais. Eu vou mexer aqui e vou procurar esse binom-pdf, que nada mais é do que a função de probabilidade de distribuição binomial. Então, você sobe até ele, aperta o Enter, e aí você pode colocar os seus argumentos aqui. Nós temos sete tentativas, nós temos uma probabilidade de sucesso de 0,35, e nós queremos exatamente 4 sucessos. E aí, quando eu clicar no Enter, nós vamos ter a nossa resposta, ou seja, 0,1442, e assim em diante. Então, eu posso colocar a minha resposta como aproximadamente 0,14. Agora, vamos pensar na probabilidade acumulada. E, para isso, nós vamos utilizar essa mesma probabilidade aqui. E, com isso, temos qual é a probabilidade de fazer menos de 5 lances livres? Isso é uma probabilidade acumulada, porque nós temos a probabilidade de não acertar nenhum lance livre, mais a probabilidade de acertar um lance livre, mais a probabilidade de acertar dois lances livres, mas tem que ser menos que 5 lances livres. Basicamente, o que queremos é a probabilidade da nossa variável aleatória ser menor do que 5. Isso é a mesma coisa que colocar a probabilidade da nossa variável ser menor ou igual a 4. E por que eu prefiro escrever assim? Porque a calculadora ela consegue determinar essa probabilidade acumulativa. Então, o que vamos fazer aqui é uma função de distribuição acumulada binomial. E, de novo, eu utilizo três argumentos. Eu tenho sete tentativas, sendo que a probabilidade de sucesso é de 0,35, e nós queremos um número menor ou igual a 4, ou seja, queremos um acumulativo de quatro sucessos. E, como eu falei, fazer exatamente igual a 4 é a mesma coisa que ter o um acumulado de 0, mais 1, mais 2, mais 3 e mais 4. São todos os valores possíveis para a minha variável x, incluindo esse valor aqui. E, de novo, vamos na nossa calculadora aqui. E eu vou aqui, de novo, nesse 2 aqui, nesse segundo, para ativar a segunda tecla e vou em distribuição de variável aqui de novo. Agora, eu vou arrastar até esse binom CDF aqui, que é a distribuição acumulada. Vou apertar Enter aqui de novo. E aqui eu tenho as tentativas, a probabilidade de sucesso. O valor de x aqui é o 4, que é o que queremos saber. Então, eu vou substituir aqui. O número de tentativas são 7. O P é de 0,35. 0,35, nós queremos exatamente 4 acertos, e vamos dar Enter aqui, e aqui nós temos os nossos argumentos. E isso vai nos dar a probabilidade até o valor que queremos, incluindo o 4. Então, se eu apertar o Enter de novo, a nossa probabilidade vai ser de 0, 94439 e assim por diante. Eu posso até aproximar isso para 0,94, né? Então isso aqui vai ser aproximadamente 0,94. Claro, você podia utilizar até outra calculadora diferente da minha, né? Mas o que eu quero mostrar é que calculadoras podem ser bastante úteis em provas de estatística. E eu espero que essa aula tenha te ajudado e até a próxima, pessoal.